O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, a gente sabe muito bem que, apesar de todo mundo estar tá ansioso e procurando qualquer tipo de informação sobre GTA VI, qualquer tipo de vazamento de informação, a gente tem que levar com bastante respaldo, a gente tem que, né, levar com o famoso grain of salt Já esperar que isso daqui não vai se concretizar, nada é oficial Também vai lembrar que, mesmo que o vazamento seja verdade, muita coisa pode mudar até o lançamento do game Por isso que, vira e mexe, quase todo dia tem uma matéria diferente em algum website falando de vazamento de GTA Falando de alguma fofoca, falando de alguma é, informação nova mas, cara, hoje a gente vai trazer para vocês esse que, claramente, pode ser uma coisa feita por fã, pode ser um, sabe, uma grande mentira, uma piada que a galera tá fazendo na internet, mas também pode ser uma coisa real, pode ser também um vazamento. E, na boa, eu acho que a imagem aqui é tão interessante, tem tanta coisa corroborando para esse fato, que, sendo verdade ou não, eu acho que vale a pena trazer para vocês verem. Galera, que fala com vocês olhando central E agora eu acho que a gente vai trazer para vocês esse que pode ter sido o vazamento oficial do mapa do GTA 6 Lembrando que de novo, já que é um vazamento, já que a Rockstar não se pronunciou, né? Já que isso daqui é aquelas famosas gravações, né, feitas na internet com câmera travada, tudo pode ser fake. Mas, cara, a gente vai debater, vai passar umas informações para vocês, a gente vai dar a nossa opinião e você vai ver que, cara. Talvez isso daqui seja verdade. Talvez mesmo. É, e até interessante de passar pra vocês o seguinte. A nossa seleção de assuntos sobre GTA VI mudou um pouco aqui na central. Porque a gente, como você disse, vê toda hora um site postando alguma coisa, sei lá. Ah, easter egg em Red Dead Redemption encontra pista de GTA VI. Tipo, a galera tá tentando procurar em qualquer lugar, qualquer coisa referente ao próximo jogo. Só que assim, a gente... Tá basicamente se focando agora em coisas grandes. E quando saiu um vídeo mostrando o mapa do GTA 6, o suposto mapa do GTA 6, eu acho que é uma coisa que a gente pode debater aqui com vocês e até também trazendo informações dessa última semana, que teve jornalistas confirmando informações que ouviu sobre o GTA 6 e também leakers. Então é, é um apanhado geral aqui para vocês agora. Exato. Olha só galera, o que aconteceu foi que esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora foi postado originalmente no GTA Forums Ele já foi excluído, mas é claro que muitas pessoas baixaram, reuparam em outros websites E agora tá toda a comunidade de GTA analisando esse clipe É um clipe bem curtinho de 16 segundos, né? tem uma câmera bem travada, bem, tra... bem chacoalhada mesmo é... E aí a premissa é que esse cara estaria gravando o que? O mapa de GTA VI A gente pode ver pelas imagens né, que ele tá passando uh, pela tela do menu Mostrando diversos ícones, diversas atividades, lojas disponíveis O marcador do jogador e também alguns distritos é, Olhando pela imagem dá para ver que claramente é, lembra muito, muito mesmo O HUD, né, a interface do mapa do GTA V e, claro, apesar de muitas pessoas estarem falando que, ah, isso daí é fake, o cara só botou um, um mapa mal feito que ele mesmo fez no Photoshop como mod no GTA V e tá mostrando aí pra gente. Claro, pode ser realmente só um, um mod que o cara tá fazendo, mas não seria loucura pensar que, durante o seu desenvolvimento, a Rockstar ia utilizar o mapa padrão do GTA V que acho que a interface do mapa, né, o sistema de interface do mapa seria uma das últimas coisas que a Rockstar iria trabalhar. Ele ia trabalhar primeiro em questão de direção, questão de animações, questões de, de, uhum. de clima, é, tempo, é, inteligência artificial. Então, não é loucura pensar que isso daqui poderia de fato, né, ser alguém dentro da Rockstar vazando o um mapa, né, supostamente que a Rockstar tem nas mãos atualmente. É, cara, tem Muita informação aqui para passar, tem muita coisa, mas é interessante ver que a gente tem, por exemplo, alguns ícones que dizem, por exemplo, atrações, é, basquetebol, é, boliche, country club, a gente tem torneio de pesca, torneio de golfe, teatro, a gente tem atividade de paraquedas, a gente tem corrida na água, a gente tem corrida de stock car, a gente tem corrida de rua, a gente tem clube de striptease... Cara, são tantos ícones aqui aparecendo, são tantos ícones é, Operação de drogas Cara, realmente são muitos ícones e muitos serviços Interessante que claramente, claramente dá pra ver Que esse mapa seria o mapa de Vice City é, Tem uma parte aqui no vídeo em que a gente consegue ver que tem duas ilhas né, bem grandes, que formam uma enorme cidade, tem algumas pontes entre elas, e também em outras partes do mapa dá pra ver que remete muito à costa do sul da Flórida, à costa de Miami, que é né, a cidade em que vai ser é inspirada. Tanto é que é muito interessante ver que em cima do mapa aparece ali Downtown Vice City FL, que seria né, diminutivo de Flórida, estado dos Estados Unidos. Isso, junto com o fato de que já faz meses, anos, que diversos vazamentos de GTA 6 apontam que o um novo game vai se passar em Vice City, acaba corroborando muito pra gente ver esse vazamento, ver esse videozinho, e pelo menos virar e falar, caraca, mano, uhum. será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? É, e, e geralmente quando uma empresa vai produzir um novo jogo eles vão utilizar muitas coisas da engine antiga, né? Então, talvez por isso a similaridade com o do GTA V que você estava falando aí, né? E outra, é, sobre Vice City, a, tem também muitos rumores aí é, envoltos dessa temática pelo simples fato de que tem até mods de Vice City que estão sendo excluídos. Você ficou sabendo dessa, Len? Uhum. Muitos mods estão sendo retirados de sites, ninguém está tendo mais acesso a eles, que já tinham há muitos anos... É, na internet para você baixar e estão sumindo, talvez pelo fato da Rockstar estar tirando, porque né a gente sabe que a Rockstar só bota o dedo em mods quando ela sabe que isso vai interferir nos ganhos dela, né? Então isso também é um rumor que a galera tá utilizando, né? Quantos rumores já falaram de Vice City? Acho que todos falam de Vice City, né? Todos, com, todos. Com alguma pegada de locais externos que você vai viajar, talvez para América do Sul, né? Para poder fazer alguma missão. E que também agora a gente remete ao que Que você vai pra Caio Perico, né? Então eles podem já estar tá trabalhando nisso. Enfim, tem muitas coisas pra falar. Inclusive, o, aquele, o, o Insider, né? o Tom Henderson, que é um cara muito forte aí em vazamentos. Ele que acertou, inclusive, o, o Battlefield de 2042, né? Então ele deu a, a, a informação recentemente que o jogo sai lá pra 2025, que ainda tá no começo de desenvolvimento. Que é algo que a gente já... Vem tendo aí de informação há bastante tempo E inclusive Jason Schreier Que é o jornalista que a gente sempre cita aqui Que o cara vai atrás, sabe? Tem muita informação, muito amigo na indústria Disse que realmente essas informações batem Com o que ele também ouviu da indústria Que o jogo não tá nem perto aí dos 70% de desenvolvimento Então tudo isso aqui, esse mapa Pode ser mentira? Pode Mas no fundo, no fundo, pode ser o, o estágio inicial, né? Como você disse Os caras não trabalharam direito ainda no mapa E tá bem cru mas claramente dá pra ver que há uma expansão aí de, de Vice City né? Com certeza É interessante ver que justamente o Tom Henderson vazou o Battlefield O Battlefield se concretizou Aí semana passada ele vazou que o game não sai antes de 2025 E vai se ambientar em Vice City Jason Schreier foi lá e confirmou isso também E é interessante ainda também que tudo isso que eles estão falando né, Que o jogo ainda vai demorar muito pra ser feito Corrobora com a situação atual da Rockstar por quê? É, a Rockstar está desenvolvendo o GTA V Enhanced Edition para PlayStation 5 e para Xbox Series X. Então é de se esperar que eles ainda vão farmar um pouco mais o GTA V. Não é, de, não é, não é confirmado, tá ligado? Que, que ah, é GTA ano que vem. GTA 6 daqui a dois anos. Não, provavelmente vai demorar mesmo. Os caras vão querer farmar um pouco do GTA Online ainda nessa, Meu, nessa nova ainda, geração. Né? É, tem muito dinheiro para eles ganharem Tem muito dinheiro para eles ganhar em cima da gente. E o que acontece? A gente teve um, um, um problema muito sério com a Rockstar em 2018, no lançamento do Red Dead Redemption 2, né? Que foi é... as polêmicas de crunch que rolaram na Rockstar, né? Com o final do, do, do Red Dead Redemption 2, com o game sendo lançado, muitos funcionários abandonaram a Rockstar, reclamaram e vazaram para diversos jornalistas, como o próprio Jason Schreier, que trouxe esse escândalo da Rockstar, falando que a situação de... Trabalho forçado Trabalho com muitas horas extras A situação de trabalho excessivo Que tava na Rockstar pra terminar o Red Dead 2 Foi muito grande Foi inaceitável, foi absurdo Então é de se esperar também que Agora que acabou de lançar o Red Dead 2 Agora não né, já faz uns 3 anos Mas ainda assim, é... A Rockstar ainda deve estar passando por uma reformulação. Eles devem estar se adaptando. Muita gente deve ter saído e muita gente deve estar entrando. E essas novas pessoas têm que ser treinadas. Essas novas pessoas têm que ter um certo nível de habilidade para poder desenvolver os games da Rockstar. Não só isso, mas tipo, chefões é, gigantes da indústria como Dan Houser e Leslie Benes eles saíram da Rockstar, né? Eles eram chefões, eles eram é, é, presidentes né, da Rockstar. I, I, I, o fundador da Rockstar saiu Então assim, com a saída dos chefões Com a saída dos fundadores, com a saída dos presidentes É claro que muita coisa deve estar mudando É claro que parece que a Rockstar Não está pronta ainda para lançar um novo, um, um novo GTA Então assim, é de se esperar que realmente vai demorar aí Mais alguns anos para o novo GTA sair É de se esperar que pelo menos Eles já devem ter alguma ideia de mapa E cara, esse vazamento Aqui pode sim né, Ser oficial Vale lembrar que, como a gente sempre fala, não é 100%, mas baseado em todas as informações que a gente tá vendo, baseado em tudo que tá rolando aqui, esse daqui tá bem convincente. Mesmo que, mesmo que essas imagens aqui sejam feitas por fãs, mesmo que essa imagem aqui seja um bait que alguém tá fazendo só pela zoeira, ainda assim, pelo menos, tudo que tá rodeando esse vazamento, tudo que tá rodeando GTA 6, leva para a mesma coisa. Vice City... Tempos modernos, né? uma nova campanha gigante, muito espaço para poder explorar e diversas opções de atividades. E isso daqui, pelo menos, eu espero que se concretize no novo GTA VI. Uhum. E só para finalizar, dando uma, uma ideia aqui para a galera, e acho que todo mundo viu o que aconteceu com a Cid Project, né? Cyberpunk. Então, assim, eu sei que todo mundo quer GTA VI, né? todo mundo já... Já, já, já estagnou o GTA V, né? Apesar de muita gente ainda tá comprando... Sempre vai ter gente comprando... Sempre um primeiro nas vendas aí... né? Ganhando muito dinheiro... A gente sabe que a Rockstar ainda tem... Muito potencial de ganhar com GTA Online, né? Mas assim, eu sei que a galera tá hypada por vocês... Mas... Galera... Não dá para fazer o que a gente fez com Cyberpunk, sabe? Eu acho que é melhor diminuir as expectativas... Porque inclusive eles falaram aí que GTA pode ser um, um game atualizado ao longo do tempo, o que é algo que não agrada a todo mundo, né? Talvez eles lancem um jogo menor e vão colocando aí expansões de mapa e tal. Tem rumores disso também. Então vamos segurar um pouco a hype para depois não chegar lá na frente e a gente se decepcionar como foi um cyberpunk da vida, né? É melhor se surpreender do que se decepcionar. Exato. Exato. Então, cara, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse vazamento, né? O que vocês acham dessas imagens? Isso daqui... É real ou é fake? É feito por fã ou é um vazamento dentro da Rockstar? O que você me diz de todas essas informações que a gente tem atualmente de GTA 6? Deixe a sua opinião nos comentários, bora ver o que vocês pensam sobre isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!